Jovem atormentado por demônios se refugia no banheiro público. Lobisomem é pego em ato libidinoso. Dupla de indonésios são surpreendidos por figuras medonhas em construção abandonada. Caçadores saem em busca do chupa-cabra e o resultado desta busca implacável te deixará em estado de choque. Bruxa é flagrada voando durante ritual de magia negra e muito mais. Mas antes, já vai deixando like para o YouTube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 Passaram em frente a uma passagem que leva a um posto de saúde abandonado. Decidiram entrar: Ah, é <Risa> Neste momento, o meado de um gato preto foi interpretado como um mau sinal. E logo decidiram selar o corpo por meio de um pequeno ritual. Ah, Um. Após o segundo miado, um deles que não se submeteu ao ritual foi afetado por uma aura maligna que tomava conta do ambiente. Ah, vai. Ah. Ah quanto mais próximo do local desejado, mais se ouvia o animal gemendo como uma forma de alertá-los acerca de algo ruim que poderia acontecer, mas mesmo assim eles decidiram seguir. No banheiro do posto, eles se depararam com algo muito estranho. Nossa. Havia alguém escondido lá dentro. as mãos em volta do rosto deste ser misterioso, que ao que tudo indica ou é um demônio ou é alguém possuído pelo demônio. Imagens registradas na Indonésia por um jovem que estava cumprindo um desafio de entrar numa construção abandonada de sua cidade. <risos> Tudo estava sendo transmitido durante uma live a pedido de seus seguidores e lá foi ele sozinho andando pelo local totalmente escuro contando apenas com a luz da lanterna. Ele estava razoavelmente tranquilo até aparecer algo fora dos scripts. Eu <risos> Seus olhos contemplaram aquilo que parece ser uma menina de branco. Após correrem muito, eles pararam em um local seguro para explicar o ocorrido, porém estava em todos os lugares. Neste momento estamos acompanhando o renomado grupo de caça-fantasmas brasileiros se aventurando numa mata fechada para caçar a lendária criatura popularmente conhecida como chupa-cabra. Inúmeros relatos de suas aparições e ataques Um dos integrantes da equipe na última expedição Também foi atacado por essa criatura que tentou chupá-lo A gente chegou a várias hipóteses A primeira hipótese, galera, é que poderia ser um chupacabra Porque uh, no último vídeo o Yuri falou que aquele ser mordeu ele Tentou drenar o sangue dele E isso é típico de chupacabra momento de tensão e muita cautela, pois a qualquer momento a criatura pode surgir e avançar sobre eles. Deixa eu, eu tenta voltar ali onde eu tava, mano. O rosnado de um monstro começou a ecoar pela bata. Ô, Lucas, é ali, mano, rotejando ali, velho? Você não tá vendo ali, mano? Foi ali, velho? Lá no guardaio principal, lá na frente? Tá pode ver? Tá lá, mano, tá lá, lá, lá, lá. Tá no corredor principal. Vai, vai, vai, Eric. Aqui. Infelizmente, aquilo que temíamos acaba de ser confirmado. Realmente, há um chupacabra nesta floresta. Nas imagens conseguimos ver detalhes desta criatura medonha andando no meio do mato antes de ser alvejada. Bom, na noite de hoje, tranque bem as portas e as janelas antes de dormir, pois o próximo a ser chupado pode ser você. Jovens mexicanos invadiram um terreno baldio, aonde ocorria um encontro de bruxos. Eles entraram por curiosidades, mas não esperavam que iriam presenciar eventos aterradores. A seita estava em pleno ritual, quando de repente, eles contemplaram uma das bruxas voando bem diante de seus olhos. Que é o que, que, se que, que, é que, que estamos que é o vendo que é aqui, Pepe? Um ritual, Cristo. Vira. Jeromênia que, é que, é que, é? que vende vermelho é a líder. Oi, Meu. Mira, Como que está prendendo a bola? É um verdadeiro show de horrores: bruxaria, magia, feitiçaria e, para piorar, um desfecho assustador. Mira, mira, mira, ¿qué tiene la mano, Cristian? Lo no sé, ¿qué traía? Mira, mira, mira, mira, mira, Pepe, este es un ritual que jamás volvamos a volver a ver, Pepe. Mira, Cristian, mira, mira, fíjate la bruja cómo está volando. ¡Cristian! ¡Ahí viene la la bruja, Pepe! ¡Cristian! ¡Ahí viene la bruja, Pepe! ¡Cuádale, Pepe, se está ahí, viene! Sim, a bruxa vermelha voou na direção da dupla. Reza é a lenda que eles estão correndo até hoje. Um adolescente chegou desesperado em sua casa, dizendo aos seus pais que viu um lobisomem em uma escola abandonada localizada na rua em que moravam. Na hora, seus pais deram risadas. Olha o <risos> ilegal! I'm <laughs> sorry. <laughs> Uma foto que tirou da criatura em um ato libidinoso, o pai decidiu ir até o local investigar. Chegando lá, a criatura já havia desaparecido com sua suposta namorada.